Viagem segura na Uber. Nesse vídeo eu vim lhe falar 5 critérios básicos de uma viagem segura e que pode lhe proteger antes e durante o trajeto de uma viagem. Mas você sabe que critérios são esses? O que é uma viagem segura para um motorista de aplicativo, livre de assaltos, sequestro ou às vezes até morte também? Quer saber? Fica aqui comigo nesse vídeo, em poucos minutos eu vou lhe contar. Mas antes de tudo, se você não me conhece e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e no final não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar se você gostou com seus amigos e colegas também. E a primeira dica é observar a nota do passageiro. A nota do passageiro ela pode ser 5 estrelas e isso não mais significa que seja um passageiro novato na plataforma. Uma vez que quando ele é um novato a plataforma nos informa de uma outra maneira. Ou seja, mostrando que ele tem menos de 5 viagens Se ele tem menos de 5 viagens, aquela pode estar sendo a primeira viagem dele E se é a primeira viagem, provavelmente ele vai ser também um passageiro 5 estrelas Quando já começa todos os passageiros com 5 estrelas E isso pode ser bom ou pode ser ruim Agora se o passageiro é do tipo de nota 4.27, 4.55, 4.58 é um passageiro duvidoso você nunca sabe o que vai encontrar pela frente pode ser que ele seja um passageiro que já está na plataforma há muito tempo que um faz uso da plataforma mas o comportamento desse passageiro dentro do seu carro pode ser uma experiência não muito agradável e eu aqui já vou lhe contar uma historinha peguei uma passageira num lugar muito bom uma nota de 4.55 e fiquei me perguntando, mas por que que essa pessoa tem essa nota de 4.55? Um lugar, um local para poder você ficar no limite da tolerância de espera ali dos 5 minutos, tinha lugar para poder estacionar, não era um lugar de quebrada, como eu já falei, era um lugar bom, legal. Aí quando a mulher entrou no carro, deu um bom dia muito ruim, e já fui perguntando quanto tempo demoraria para poder chegar no destino final. Eu respondi para ela e perguntei se poderia seguir a rota do GPS ela disse que sim. Só que no primeiro quarteirão ela já começou a reclamar do caminho, dizendo que o GPS, o Uber estava dando volta e coisa e tal. E aí eu falei para ela, eu falei, a senhora quer seguir a rota da senhora? Ela disse que não pode ir aí, mas foi reclamando até quase chegar perto do final. Eu sinceramente me deu vontade de encerrar a viagem e pedir para ela poder se retirar do carro. Mas a gente vai suportando para ver até onde vai. Mas tem hora que não dá para suportar. Essa, eu não mandei descer do carro. Mas é difícil fazer essas viagens com esse tipo de passageiro. Portanto, se você encontrou esse tipo de passageiro com nota 4.5, 4.27, 4.30, pode esperar que você vai encontrar alguma novidade. Isso pode lhe trazer chateação. Então fica a seu critério. Esse é um cuidado que deve ter. De transportar ou não esse tipo de passageiro. Agora vamos ao segundo critério. Observar o local de embarque do passageiro Locais de embarque é muito importante Você não pode colocar qualquer tipo de pessoa Embarcando em qualquer lugar Sabendo você que ele vai ser um desconhecido Um estranho para você Então você precisa observar Se ele está saindo de dentro de uma casa está saindo de dentro de um apartamento Dentro de um condomínio fechado Ou coisa do tipo E digo mais, qual é a vestimenta dele? Observar o comportamento dessa pessoa Antes dele entrar no seu carro para que você não seja surpreendido por qualquer indivíduo hein? Que seja um malfeitor e você pode se dar mal. Terceiro critério: é observar quantas pessoas estão para poder embarcar dentro do seu carro. E hoje eu já vou começar lhe contando uma outra historinha também. Tocou o aplicativo, fui buscar o um passageiro, era um homem, e de longe já avistei, estava com chuteira na mão, próximo de uma quadra. Beleza, local, uma avenida tranquilo, nota boa. Mas eles estão usando de uma estratégia muito malandra: quando você vai estacionando o um carro, os outros passageiros se esconderem para que a gente não possa avistá-los. E esse não foi diferente. Quando eu fui estacionando, vi que ele estava sozinho. Só que antes, debaixo de uma marquise no outro prédio que tinha próximo da quadra, existia uma marquise assim. E quando eu estacionei, pensando que ele era o único passageiro que ia dentro do meu carro, de repente, brotou mais três camaradas. E aí entraram, eu já tinha destravado as portas, entraram dentro do meu carro. E aí já sabem, né? Baixar os vidros, as janelinhas e iniciar a viagem. Sorte minha que os passageiros eram legais e a viagem foi tudo bem. Mas uma dessas, eu ou você pode se dar mal quando a gente não tiver essa atenção de observar quem está ao redor desse passageiro que você vai embarcar. De repente pode ser parente, amigo e pode ser um desconhecido também. Então alguém que esteja na espreita ali observando que alguém está com o celular para poder embarcar no carro e de repente ele surgindo do nada, entrando no seu carro saquear você, seu passageiro, roubar seu carro, dinheiro e tudo mais. Então, essa observação é muito importante. Vamos ao quarto critério agora de uma viagem segura. Observar a forma de pagamento. Hoje em dia está mais fácil com o novo aplicativo, agora ele informa quando você está chegando próximo do passageiro, se aquela corrida vai ser uma corrida no cartão ou se vai ser no dinheiro. Sei lá, quando estão tá uns 200 metros, às vezes 100, 300 metros, depende muito. Ele já informa para você. O usuário foi notificado que você já está próximo dele E ele, ele vai dizer se a viagem é em dinheiro Se aparecer dinheiro, é dinheiro Se não aparecer nada, é porque a viagem é no cartão E sendo no cartão, claro que vai ser uma viagem mais tranquila Você vai se sentir mais seguro Agora, sendo no dinheiro, sempre vai ser uma viagem de risco Independente da nota Então, toda viagem no cartão é uma viagem beleza Mesmo se for 5 estrelas, se for 4.80% Agora, se for naquela média lá, como eu falei atrás, 4.5, 4.30, mesmo sendo no cartão, aí é passageiro muito chato, ruim coisa do tipo. Agora vamos ao quinto e último critério de uma viagem segura. Confirmar se aquela pessoa é o nome correspondente ao aplicativo, ou se for do homem mesmo, se for mulher mesmo, Bom, se for alguns nomes, não dá para você saber, né? Se é feminino ou masculino, tem alguns nomes estranhos, como o meu também é. Mas é complicado. Se querem ver uma coisa que eu sempre cancela a viagem, é quando a passageira pede a viagem, e às vezes eu vou buscar um condomínio. E quando eu chego, o elemento já está lá. Na porta do lado de fora esperando. Como você vai saber? Ele está ali observando ali, vendo que está chegando bastante carro para poder pegar e desce e sobe aquela coisa toda. Então ele está de campana ali, só esperando para poder dar o bote. Então de repente, se você chegou ali para poder buscar aquela passageira e está um homem do lado de fora, é muito arriscado você fazer esse tipo de viagem. Mesmo que ela mande mensagem para você dizendo que é o primo dela, o tio, o marido, ou seja lá o que for. Mas não é aconselhável, uma vez que ele já está do lado de fora. Se ele estivesse do lado de dentro, seria até um pouco mais seguro. E nesses casos, às vezes, quando você vai buscar essas mulheres em condomínios, apartamento e que tem elevador, elas mandam aquele tipo de mensagem que você já conhece. Oh, estou descendo o elevador, estou me maquiando, estou terminando de me arrumar. Então, você já sabe que elas demoram mesmo, é normal, é comum. De repente você chega, a criatura já está lá, o indivíduo, e quando na verdade não corresponde ao nome da pessoa que fez a solicitação da viagem, é aquele tipo de coisa, quando a esmola demais, o santo desconfia. Então está aí, os cinco critérios básicos de uma viagem segura eu uso para poder me proteger. E você, quais são as formas de segurança que você usa para poder ter uma viagem segura na Uber com seus passageiros. E Deus o livre guarde está livre, como eu também, de sequestro, de roubo, de qualquer coisa do tipo, muito mais a vida. Deixe aqui nos comentários o que, que você acrescentaria. O que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que é necessário, o que, que é desnecessário. Deixe aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha. Dê o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal para você ficar por dentro das novidades. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações também. Valeu, tchau!